E aí beleza, aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch, se você não me segue na Twitch o link tá aí na descrição, lá a gente faz corridas online de vários jogos de corrida e hoje eu vou trazer para você alguns tópicos que a gente estava discutindo ontem e o primeiro que a gente já estava desconfiado é que o grande prêmio da Emília România foi cancelado, tá? não vai ter corrida de Fórmula 1 esse final de semana para quem gosta de Fórmula 1, mas um final de semana triste aí para quem curte Fórmula 1, mas pelo menos a gente tem transmissões no YouTube da categoria GT3, GT4 e outras categorias aí. Mas comenta aí, você só acompanha Fórmula 1 ou você acompanha outras categorias do automobilismo? Comenta aí para eu saber. E já que a gente está falando aqui de Fórmula 1, eu queria saber se você vai comprar o Fórmula 1 2023. Esse game vai ser lançado no dia 16 de junho, então tá bem próximo. Eu queria saber se você vai comprar. Eu vou ter que comprar porque eu sou fã de Fórmula 1. Eu fiquei muito triste né, porque ele está nas mãos da EA mas pelo menos eles prometeram uma física mais perceptível do que o atual Fórmula 1 2022 que a física é terrível até os jogadores e profissionais criticam muito essa física e eles prometeram uma física nova pra gente outra coisa que eu não gostei desse Fórmula 1 2023 que vai chegar pra gente aí é que ele tem dublagem em alemão, italiano francês, inglês e menos em português, parece que a EA não gosta de brasileiro né, porque o grid legends, agora esse Fórmula 1 Need for Speed Bound não tem dublagem em português. Às vezes o cara fala, pô, você tá com preguiça, lê a legenda, mas não, mano, o jogo de corrida, se você ficar lendo a legenda ali, é horrível, principalmente pra quem quer curtir a gameplay e jogando o game. Eu fiquei muito chateado por conta disso, principalmente porque eu queria fazer a série desse Fórmula 1 2023, mas infelizmente ele vai vir apenas legendado em português. Mas eu ainda estou curioso sobre esse Fórmula 1, principalmente por causa da física que eles prometeram trazer algo novo, mais perceptível quem joga no controle. Pra gente que gosta de fazer corridas online, vai ser mais interessante. Mas comenta aí, você vai comprar esse novo Fórmula 1? Pra quem quer saber, o preço Fórmula 1 está a partir de 359 na Steam e ele vai até 479. Eu achei um absurdo o preço, principalmente porque esse jogo lança todo ano. Mas é o mesmo caso de quem joga FIFA, né? A gente é refém da EA. Vamos sair um pouco do Fórmula 1 e falar agora de Forza Horizon 5, que amanhã, a partir das 11:30, h 30 a gente vai poder Pegar o novo Porsche Mission R, que é um modelo de corrida desenvolvido pela Porsche, totalmente elétrico, tá? Então é um carro que vai agradar alguns e vai desagradar outros, né? Deixe nos comentários você tá empolgado Para pegar o novo Porsche Mission R que chegou no Forza pra gente. E para quem quer faturar uma grana aí, você vai poder pegar o Jaguar XKRS 2015. Ou seja, se você tem esse carro aí na sua garagem, você pode correr lá e vender ele agora, porque amanhã a gente vai poder pegar esse carro, tá? É por isso que eu falo, às vezes o evento sazonal tem um carro que você não gosta, mas se esse carro for raro é muito bom para você faturar uma grana a respeito do novo Porsche Mission R, eu acredito que esse carro vai ser um bom carro na classe S1, se a gente colocar um pneu de rally e ele dá aquela nerfada, se eu não me engano ele já é um modelo tração nas quatro rodas então vai ser mais fácil ainda, mas eu acredito que ele vai ser um carro exclusivo para corrida de circuito, principalmente porque a Porsche fala que o limite de velocidade dele, se eu não me engano é 350 Quilômetros por hora, mas como a gente sabe, né? Quem joga Forza Horizon todos os dias as corridas online direto só cai corrida de circuito, então vai ser uma excelente opção aí para quem quer um carro de corrida para corrida de circuito, mais uma opção. O único probleminha é que é um carrinho elétrico, né? E muitos jogadores aí não gostam. A única coisa que eu fico agoniado nesses carrinhos elétricos é que eu fico passando a marcha dele, sendo que ele só tem uma marcha. E depois que a gente terminar o evento sazonal de amanhã, eu acredito que na sexta-feira os desenvolvedores vão divulgar o novo novo update que vai chegar para gente na semana que vem a partir de quinta-feira na terça-feira chega as atualizações de correções e na quinta-feira aparece os novos carros dos eventos sazonais por enquanto não foram divulgados mas os desenvolvedores trouxeram para gente algumas pistas que a gente já sabe né a gente vai ter um update que é mais focado no modo foto e pelas pistas que os desenvolvedores publicaram para gente para quem é fotógrafo e vai ser muito bom porque parece que você vai poder controlar o tempo você vai poder girar a roda do carro no posicionamento que você tá da foto, vai ter novas opções de edição de foto, provavelmente você vai poder tirar o seu personagem ele ficar do lado de fora do carro ele vai poder fazer poses e muitos estão dizendo que você vai poder colocar até seu personagem no banco do motorista ou no banco do passageiro a gente teve um update parecido no Forza Horizon 4, então esse tipo de update não é novidade no Forza Horizon, e na capa dessa pista onde os desenvolvedores estavam mostrando lá o modo foto que é óbvio que a gente vai ter nesse update tem um Rodemonaro VXR que tem lá no Forza Horizon 4, ou seja, temos a pista do primeiro carro reciclado do Forza Horizon 4 Para quem achou que esse update a gente ia ter novos carros, assim como a gente tá tendo nesse update atual eu pesquisei e o Rodemonaro que o cara tá lá na foto, ele é do Forza Horizon 4. Outra pista que a gente já sabe sobre esse novo update que vai chegar pra gente na semana que vem, eu acho que vai ser divulgado na sexta-feira agora, são as as modificações de carros de longa viagem. Para mim, os carros de longa viagem devem ser os carros SUVs, né? Então provavelmente a gente vai ter novos carros SUV, que eu sinceramente não gosto, ou só vai chegar pra gente as modificações para eles. Eu vou falar para você, mas eu tô com aquele mau pressentimento, tá? Os últimos dois updates foram excelentes em termos de carros. A gente tem que levar em consideração também que a gente tá ganhando carros aí de graça, né? Que outros jogos de corrida não conseguem fazer isso pra gente. Eles deixaram a gente mal acostumado, né? Então a gente tem o um direito de reclamar. Eu sei que alguns jogadores aí vão perguntar, mas o modo online eles estão trazendo aí atualizações pro Event Lab, pro modo foto, mas o modo online, cadê a ranqueada? Mano, eu acho que eles não vão trazer ranqueada pra gente não, tá? E se trazer talvez vai ser tarde demais, porque o novo Forza Motorsport, eu acredito que ele vai ser lançado lá pro mês de outubro. A gente tá praticamente no meio do mês, e mês que vem vai ser anunciado o novo Forza Motorsport que eu acredito que vai ser lançado em outubro de outubro novembro se o pessoal do Forza trazer uma atualização trazer o um modo online que eu sempre sonhei lá pro final do ano cara eu sinceramente não vou agradecer eles não vou xingar eles tudinho porque se não trouxe a ranqueada as opções de customização para a gente até agora não precisa trazer mais não sem contar que esse ano a gente vai ter lançamentos aí do The Crew Motor Fest que eu acredito que vai ser anunciado no mês que vem também e a gente também tem o lançamento do test drive né que por enquanto a gente não tem data eu acho que vai ser lançado lá pro ano que vem. A última informação que eu tive sobre o Test Drive, né? A última informação recente aí é que a gente não vai ter aquelas casinhas igual a gente tem no Forza Horizon em cada canto do mapa. E eu acho que o Test Drive antigo, eles tinham também as casinhas espalhadas, mas pelo menos de início, né? Acredito que depois a gente vai ter essas atualizações aí nesse novo Test Drive. Pelo que eu vi, por enquanto a gente vai poder hospedar naquele Solar Hotel. E pelo que eu vi, esse hotel ele vai funcionar com uma ranqueada também. Quanto mais o seu nível vai subindo, você vai se hospedando nos Melhores quartos e lá também vai ter uma opção de você se conectar com outros jogadores também. Fazer exposição dos seus carros, como lá é um hotel de luxo, vai caber tudo ali. Vai ser tipo um festival principal do Forza Horizon, só que todo mundo dentro de um hotel. Vai ser interessante isso aí. Mas por enquanto, né? Esse jogo só mostra fotos pra gente, algumas informações, mas nunca dá a data de lançamento. Eu tô bastante curioso, eu tô mais empolgado com o Test Drive do que com o The Crew Motor Fest. Mas deixe nos comentários quais jogos você tá mais mais empolgado para o lançamento e para finalizar talvez não com chave de ouro né a gente tá tendo uma promoção lá na Steam aí colocou Need for Speed Hit Need for Speed Payback Hot Pursuit Need for Speed Unbound Dirt Rally 5 Grid Legends todos esses jogos por apenas R 95. eu sinceramente não fiquei empolgado com esse pacote aí de carros aí essa coleção da EA os únicos jogos que eu achei interessante Need for Speed Bound é um joguinho legalzinho e o Grid de Legends é legal, só que ele não tem sensação nenhuma de velocidade. Mas eu quero saber de você, você compraria esse pacote de jogos aí da EA? Então é isso, deixa o like manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva na descrição do vídeo, tem lista de dicas que eu estou sempre atualizando para você, beleza? Até o próximo vídeo.